olha só gente, o, o tronco está reto pensa numa cordinha puxando aqui para cima para te deixar sempre reto vai chegar para frente e vai ficar aqui do mesmo jeito eu não vou fazer isso a pelve não pode ficar para trás o bumbum não pode ficar para trás você não vai quebrar seu quadril aqui daqui, quando estivesse uma cordinha puxando para frente opa, você vai para frente assim você trabalha, você sente gravidade não assim, beleza? Para evitar justamente a sobrecarga na sua lombar. Você fazendo assim, você aumenta a carga na lombar e você ainda não ganha eficiência. Daqui, ó, bota a bunda na frente, eu caio, porque o meu centro de gravidade foi para frente. Então, ó, daqui, ó, mais uma vez, tapa tá na bolinha? porque eu projetei meu centro de gravidade para frente. Não é só quebrar o tronco, jogar o corpo para frente, tem que jogar o peso inteiro, seu centro de gravidade para frente. Então, tem que. Pensar mais ou menos nessa região, que tem que ir tudo junto para frente. Porque também não adianta você só jogar a pança para frente e jogar a cabeça para trás. Você continua equilibrado. Ok?